Neste vídeo vamos exemplificar como fazer a instalação de um projeto de tema. Fizemos uma pesquisa simples a temas compatíveis com o Drupal 7 e os mais recentes e uh, filtramos o Yellow, um tema lançado neste ano e com uh, a vantagem de não, não existir nenhum outro tema com, com tribo dependente, nem uh, nenhum módulo com tribo particular. É um tema que simplesmente se instala e se verifica de imediato o uh, efeito. O que devem fazer é descer na página de projeto até à zona, à secção dos downloads, descarregar o target Z ou o zip, de acordo com a preferência, e uh, depois de descomprimido o pacote devem guardá-lo em sites all Things. Eu vou mostrar o local, nós temos aqui uma instalação, os de uma instalação Drupal 7, este é o projeto raiz e nós não devemos guardar em themes, porque já sabemos que esta pasta guarda os temas do core e é uma pasta que é renovada sempre que o Drupal core é atualizado. O que vamos fazer é guardar em sites, all themes, aliás já temos aqui a nossa pasta yellow. Este documento, o readme.txt em Teams, explica precisamente uh, por que motivo e uh, onde é que se deve guardar os temas, sejam eles uh, feitos downloads, temas, portanto, Contrib, ou temas custom, criados por nós e totalmente personalizados uh, nesta pasta e por que é que devem ser para evitar, efetivamente, que sejam feitos, sejam apagados ou totalmente eh, anulados pela atualização do core. Regressando à nossa instalação e visitando a área da aparência, nós vamos encontrar nos temas Disable o Yellow. Nós podemos fazer Enable. E continuamos com o partido como tema front-end ou fazer enable e colocá-lo já como default. E é o que vamos fazer de imediato. Portanto, os temas ativos uh, têm um estado adicional que é o de estarem escolhidos por defeito. Este é um tema front-end e tem um substituir naturalmente o partic Vamos ver o efeito. Ora temos aqui portanto um tema já uh, com um look totalmente diferente, uh, tem um slideshow incorporado e uh, podemos aqui já ver o efeito do menu, que neste caso é um menu Home simples. Mas temos aqui uh, o Yellow, Instalado simplesmente com um clique e bastando ir à área da aparência, colocando em Enable e uh, dando-lhe a preferência de default.